Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos a gente tá hoje num momento mais do que especial eu pessoalmente estou muito feliz é, de estar tá com uma pessoa que eu já admiro há muito tempo é, com quem tenho tido a oportunidade de encontros fortuitos ao longo da vida ao longo da trajetória e hoje tô tendo o privilégio de conversar com ela Paula Belizia nos dá o prazer de compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, da sua estrada, da sua visão de mundo. E eu espero que esteja todo mundo, esteja todo mundo tão ansioso quanto eu estou por esse nosso encontro, Paula. Seja mais do que bem-vindo aqui para o nosso encontro no Triple A. Alan, eu é que agradeço. Estou super feliz, verdade. Vários encontros aí, em vários momentos, né? mudando de lado da mesa. Então, estou super feliz de estar aqui no Triple A especialmente falando com você. Então, estou muito agradecida pelo convite, bora bater um papo gostoso. Vamos lá, eu vou começar pegando uma frase tua que eu li numa das entrevistas que você deu recentemente, que eu acho que é, o que você vai falar sobre essa frase dá o tom da nossa conversa, que eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, vai ser uma conversa extremamente positivista, com uma visão muito bacana. O futuro é demais. O futuro é demais mesmo, Paula? O que você enxerga ah. para esse grande futuro que se avizinha nesse nosso 2021 e nos anos que vem pela frente? É. Então, vamos lá, Aline. A gente acabou de sair de um ano é... É inesquecível. Não é? 2020 foi um ano que acho que todos nós vamos ter na história, fizemos história. Acho que as próximas gerações vão lembrar desse ano com... É, de várias formas, né, acho que a gente nunca, né? nossa geração não viveu uma pandemia, nossa geração não viu uma, uma queda tão grande é, e, uma, e uma, uh, um sinal de retomada tão rápido que está surpreendendo todo mundo, nossa geração nunca viu uma vacina sendo é, desenvolvida tão rapidamente, então, assim, apesar de um ano muito desafiador é, que a gente passou em 2020, e eu tenho esse viés otimista que não quer dizer que as pessoas não tenham passado por coisas muito duras, perdido entes queridos, né? tido questões de saúde mental, né? vivido isoladas em casa e tudo mais, então eu quero ter um olhar muito cuidadoso para isso, mas olhando para o macro da humanidade, é... Alan, eu continuo otimista, né, às vezes eu olho assim para para um país ou outro, às vezes eu acho que o nosso país, puxa vida, a gente podia estar tá acelerando mais, mas, olhando novamente, né, porque a tecnologia pode fazer pela gente, é, para o avanço tão rápido das vacinas, né, da descoberta da vacina, do teste da vacina, uh, eu espero que a gente tenha aprendido, Alan, algumas coisas é, da nossa origem humana também nesse período, né. Eu, recentemente, Alan, estava é, participando de um grupo aqui na empresa, é, olhando, a gente sempre faz uma, uma, uma retrospectiva e você sabia que nas buscas foi a primeira vez que as pessoas procurando como ser um voluntário foram maiores do que como ser um milionário? Sensacional Isso me dá esperança isso me faz uhum. achar que a gente pode sim ter altos e baixos mas que na longa estrada da vida aí, a gente é, vai ser o futuro é demais Sensacional. E eu não sei, eu tenho uma visão é, muito nessa linha que você está colocando, Paula, que a gente, por, por muito tempo, né a gente falava de inovação e de tecnologia como se é, tecnologia fosse a salvação da humanidade, e a gente sabe que hoje, né até porque já percorremos um tempo nessa estrada, que na verdade não é. é a tecnologia só faz sentido se nós é, tivermos a compreensão de que inovação, etc., isso é gerado por gente, né o que está na essência de tudo são pessoas. Mas agora me parece que com os avanços que você mencionou, inclusive, né, por exemplo, uma vacina que antes demorava cinco anos para ser desenvolvida foi desenvolvida em oito, nove meses. Por quê? É. Porque as pessoas se apropriaram da tecnologia como esse instrumento de aceleração da própria capacidade humana. Quem desenvolveu a vacina foram é, os, os biólogos, os cientistas e etc. Agora, ao se apropriarem da tecnologia que temos ao nosso alcance, parece que a gente talvez esteja também caminhando para um mundo onde há mais harmonia, não é? Entre, entre essa ideia de tecnologia e humana. Você enxerga isso também? Eu enxergo, eu, eu, eu concordo com a, com a ideia que você está colocando, Alan. E talvez se eu fosse complementar, eu diria o seguinte, eu acredito no valor da tecnologia que amplia a capacidade humana. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente está vivendo um mundo onde a inteligência artificial não é nova. Já se fala em inteligência artificial, sei lá, assim, desde os anos 50. Mas a gente não teve um momento como a gente está vivendo hoje, onde a capacidade computacional é infinita onde a geração de dados também é, né, tende ao infinito. Então, a, a, a inteligência artificial vem para nos habilitar a lidar com esse gigantismo né, de dados, de informações, e aí nos põe também a responsabilidade do que fazer com ela. Então, eu fico muito otimista também quando eu vejo a tecnologia de inteligência artificial nos ajudar a ter é, descobertas com relação ao DNA, ao RNA, às proteínas que antes levariam anos. É, houve uma descoberta nas últimas semanas é, de, de, da estrutura das proteínas sendo definidas em horas. Isso é ampliação da capacidade humana. Sem a tecnologia, a gente chegaria lá, mas eventualmente em anos. Ou seja, não estaria a serviço dos desafios que a gente tem hoje. Então, eu, eu acredito no que você está falando. A combinação da engenhosidade humana, né, que isso é o que nos diferencia, o que nos traz... Essa, essa capacidade gigantesca de inventar as coisas, e a, o que a tecnologia pode fazer por nós, isso é quase imbatível. Então, a cura do câncer, as pesquisas, as questões relacionadas ao meio ambiente, eu acho que a tecnologia vai estar a serviço disso. Mas tem coisas que me... É, que, que eu questiono, sabe? Como é que essa tecnologia vai ser usada para igualdade de oportunidade, Alan? Como e é que não... ela vai ser mais inclusiva também, né? É, e não que abra um espaço ainda maior nessa, nesse acesso a oportunidades. Isso é uma coisa que a gente precisa estar tá super atento, né? Como é que a gente vai prover igualdade de oportunidade, e acesso e inclusão é, para todo mundo, porque senão a gente, a gente vai deixar uma parte importante perfeito. da população para trás. E não perfeito, podemos. Perfeito, perfeito. É, e esse teu raciocínio vai na linha de algo pelo qual você é uma, é uma personalidade muito reconhecida, né? A lógica da diversidade nas empresas, né? É, eu, eu costumo dizer que é uma coisa curiosa como a maioria das empresas, nós incluídos, muitas vezes, porque, afinal de contas, somos humanos, é como é que nós recrutamos pessoas na maioria das vezes, né? A gente vai lá, faz um baita processo seletivo e quando chegam aquelas três ou quatro pessoas que ficam no final do funil, né? A gente vai, entrevista, conversa e tal... E a grande realidade é que, na maioria das vezes, a gente acaba recrutando pessoas que são parecidas com a gente, né? Uhum. Porque é meio humano isso, né? A gente tende a ter um pouco mais de, de, de sinergia né, com as pessoas que, afinal de contas, pensam meio parecido. O que me parece um equívoco, né? Porque não há inovação, não há possibilidade de você desenvolver novas ideias se não tiver essa diversidade de ideias. E aí, essa ideia, esse conceito de diversidade se expande enormemente para a diversidade de sexo, diversidade racial, diversidade de visões políticas, diversidade de tudo quanto é tipo de coisa, é. e veja a complexidade disso num mundo que até, até hoje, que no, nos tempos recentes, tem sido muito polarizado, né? Ah, se você é daqui eu não gosto dali, se você é de acolá, eu. É, é um negócio meio maluco. É. É, toda essa longa introdução foi para te perguntar o um seguinte: nós todos, eu e todo mundo que está nos assistindo sabe que você é uma pessoa que. que, que é, é, prega muito essa ideia, prega e faz, né, e age. A tua carreira mostra isso, a importância da diversidade nas organizações. Eu queria te ouvir sobre isso. Qual é a tua visão, né, sobre diversidade nas empresas, né? Como é que, em que momento você percebeu a importância dessa diversidade na inovação, né? E ao final é uma longa pergunta em três etapas, né? Como é que a gente inclui essa diversidade nas equipes que nós lideramos aí mundo afora? É, então eu acho que você você traz um raciocínio que eu Corroboro muito que é o seguinte, né? Como é, é que uma empresa é, que quer avançar e que quer ter é, inovação na base do seu negócio pode fazer isso sem diversidade, né? É, diversidade traz a diferença, a criatividade vem do que é diferente, não do que é igual, né? Criatividade é igual fazer diferente, pensar coisas novas. Não vai vir das mesmas pessoas. Então, eu acho que está é, intimamente relacionado. É a qualidade das equipes que a gente tem, a representatividade da sociedade que a gente tem nessas equipes e a, a, o DNA, né, a, a condição de inovação que você consegue colocar dentro das empresas. Então, eu vejo como intimamente ligado. Agora, quando é que eu percebi isso? É, bom, primeiro, quando você olha para dentro, né? Sabe um exercício interessante que eu fiz outro dia, Alan, conversando com, com alguns executivos das empresas por onde eu passei? Dá uma olhada no seu networking. Não precisa nem olhar nos seus times. Vamos começar por quem você é. Olha o seu networking e faz a seguinte pergunta. Não precisa responder para ninguém, só responde para você. Você tem mais pessoas iguais a você no seu networking? Ou você tem pessoas diferentes de você que vão te mostrar coisas que você naturalmente não pensaria? Eu acho que é um bom é, é, ponto de partida. Sabe, Alan? E eu me, eu me, eu me é, peguei em um determinado momento aí nos últimos anos tendo pessoas muito parecidas comigo, né das mesmas condições sociais, o acesso aos uhum. mesmos conteúdos. Então, como é que eu, eu mesma ia pensar diferente? Então, é, esse, foi um, esse foi um ponto importante na minha jornada. É, e aí você percebe que você está cheio de vieses inconscientes. Você fala, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? Eu sou pró-diversidade e tal. E aí você vê que não, que tem muita coisa enraizada na forma como a gente pensa, que precisa ser desconstruída em todas essas é, áreas da diversidade, né? De gênero, de raça e tudo mais. É, então, é, desses dois pontos são muito importantes. Começar com você, dar uma olhada em quem, como é que você está rodeada de pessoas, é, para você começar a nutrir essa questão de diversidade tem outra coisa importante quando você se olhar no espelho você vê que você precisa de tantas outras perspectivas eu acho que você precisa eu apliquei isso para mim é se capacitar sobre diversidade sabe Alan? porque olha só o nosso raciocínio humano é o seguinte aquela pessoa ali não gosta não é diversa e raramente a gente olha para dentro e fala não eu vou melhorar né não é isso? Na cultura das empresas, o que eu reparo é, olha, fulano não, fulano não é bom, fulano ou fulana não está preparado para o desafio. Mas não. e eu? Que horas eu parto uh, por mim? Então, se capacitar é interessante. Então, eu acho que diversidade é importante para a inovação. Eu acho que começa com você, a segunda mensagem que eu queria é, trazer. Uh, como você constrói times... Eu acho que as lideranças, Alan, e eu procuro me forçar, me treinar com isso, as lideranças precisam ter intencionalidade, porque senão é, o mais fácil passa primeiro e aí as coisas... Estão então, Excelente. eu chamo eu chamo de intencionalidade, tem gente que olha e, e, e acha que um pedaço dessa intencionalidade é, são as cotas tal. Eu prefiro olhar com a intenção de ter representação e a intenção com ações, de, de ter essa inclusão, então, mas é, é difícil, é uma jornada, não é da noite para o dia. A... Muito interessante, Paulo, até porque quando você traz essa intencionalidade é, como um contraponto à ideia das cotas, né, você traz para o consciente e para a intencionalidade intencional, né? a cota parece que é, é, puta, é meio que eu sou obrigado a, né? ou eu tenho o quê, e quando a, a inexistência da cota trazendo para mim a responsabilidade, aí sim você começa a mudar o mindset de verdade, é. né? E eu não estou dizendo que eu não concordo com as cotas. Eu estou dizendo, dizendo o seguinte, talvez seja um, um, um instrumento transitório. Talvez seja, porque uhum. se a gente não fizer nada, vai demorar muito tempo. E esse tempo não é aceitável. Mas o que eu quero uhum. dizer, uhum. só as cotas, porque eu tenho que cumprir alguma coisa, é, talvez não mude culturalmente a, a, as organizações e as instituições e tudo mais. Acho que tem que ser um plano de curto prazo, mas com intencionalidade. A gente precisa querer. A gente precisa querer ver a sociedade lá, é, porque é bom para o negócio também. Perfeito, porque perfeito. Diversidade, porque eu preciso de pessoas pensando diferente, pessoas de pessoas discordando. Se eu tiver uhum. uma equipe só concordando, como eu adoro falar, estamos tamo, tamo na roça. Não dá vale certo. E eu gosto demais desse raciocínio do porquê é bom para o negócio, né, Paulo? Porque isso é mais ou menos como eu vejo a questão é, da responsabilidade social das organizações, né? É, a responsabilidade social não é só porque a gente quer ajudar a desenvolver, enfim, é porque é bom para o negócio, né? Quanto mais pessoas nós incluirmos, mais pessoas nós temos consumindo, mais pessoas nós temos economicamente ativas, né? Isso muda a perspectiva, né? Não é, não é só por caridade. Caridade também é importante, claro, mas é porque é parte do processo de desenvolver o negócio como um todo, né? E é tão forte isso, Alan, eu acho que as, os consumidores estão cobrando. Os consumidores das marcas não estão mais aceitando qualquer, é, vamos dizer assim, qual, qual, qualquer ação das empresas. Eles escolhem, né? E eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte, né? Eu olho para minha filha de 13 anos que fala que não vai comprar de qualquer marca, ela tem intencionalidade nas escolhas dela, ela diz que ela vai olhar para quem é inclusivo, ela vai escolher, ela quer comprar do mercado de segunda mão quando é possível, olha, isso é ESG, essa geração que vem, a gente fala de ESG, ESG, que é super importante, a geração que vem agora, é, não vai discutir se é ESG, vai demandar. Uhum, uhum. Então, eu acho, eu acho muito importante, vai fazer muita, diferente, muita diferença nos negócios. Legal. E essa é, ideia de discutir né, representatividade passa, é claro, pela representatividade das mulheres nas empresas. Não só nas empresas, em tudo, né? É, na política, né? É só ver as eleições agora e vamos ver lá quantas mulheres foram eleitas como vereadoras ou como prefeitas e a gente vê que a gente tem uma longa trajetória a percorrer nesse aspecto. Mas você também tem uma, uma história de, de é, apostar na necessidade é, de que as mulheres, enfim, assumam cada vez mais papéis mais relevantes, significativos, e na sua área, ou na nossa área, porque eu também venho da área de tecnologia, né? Isso é um desafio ainda maior, né? Eu tenho aqui alguns dados né, que mostram que é, é, é, você mencionou numa entrevista sua, né, que quando você se formou em processamento de dados, aliás algo que temos em comum, né, eu também sou bacharel em processamento de dados né, Paula, isso, isso é, é até chato falar porque meio que entrega a idade, né, há quanto tempo a gente não ouve falar de processamento de dados Exato. mas você, você dizia que, que lá quando você se formou, né na década de 90, vocês eram seis mulheres em uma sala de mais ou menos 40 que aliás eu corroboro, era a realidade mais ou menos do que eu me tenho é, como lembrança né, da, do meu tempo de faculdade também, era um ambiente muito masculino. E trazendo para hoje, né, segundo dados do IBGE, em março de 2020, apenas 20% das pessoas que atuam na área de são mulheres, ou seja, em 30 anos, Paula, mudou quase nada. Né? Uhum. É, é, eu queria ouviu de você né, e queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo é, um pouquinho sobre como foi a sua trajetória nesse setor, né, você vem de uma faculdade de tecnologia e processamento de dados e chegou aos maiores cargos nas maiores empresas de tecnologia do Brasil, isso é, é, é como você também, eu sei que gosta de dizer, né isso não é exemplo para ninguém, isso é, é, é inspiração, né? e eu gostaria que você nos inspirasse né? contando um pouco dessa trajetória né? e quais foram os desafios que você enfrentou para conseguir uh, enfim, vencer essas dificuldades e por fim as perguntas são sempre longas né? para te dar a oportunidade de falar bastante Uba. o que é que ainda falta, né? o que é que a gente pode fazer daqui para frente assumindo aí é, é, parte dessa consciência né? como você colocou na, na nossa pergunta anterior é uma maravilha, eu, deixa eu, eu contar um pouco da, da minha jornada, então eu acho que eu, eu escolhi lá atrás tecnologia e foi uma escolha, mas eu, eu gosto muito de lembrar, da, a gente não pode esquecer de onde a gente vem, né, e eu venho de uma família é, humilde, né, que ah, imigrou para o Brasil, então tem uma história de imigração, de um momento de guerra, né, eu sou portuguesa nascida em Angola, Alan. E então eu acho que meus pais sempre tiveram na educação a, a única aposta, era a única aposta possível. E eu abracei essa essa ideia de que a educação seja meu último, meu único caminho possível, porque é, era isso ou um não ser feliz. Eu queria realmente, eu queria fazer a diferença, eu sonhava com algumas coisas tal. E eu olhei para a tecnologia nesse momento, estavam as grandes empresas de tecnologia estavam super uh, em discussão a Microsoft estava sendo fundada, a IBM era uma empresa gigantesca dos mainframes, você tinha os grandes laboratórios de CPD, e eu acho que como menina comecei a sonhar, não, o que eu quero é uma carreira, eu quero uma carreira, quero fazer a diferença, quero conquistar minha independência, tal. e eu escolhi é, tecnologia, super árido, ah, super árido, porque você vai ser programador um mundo muito pouco inclusivo naquela época, mas eu não sei o que, que me deu, eu, eu, eu entrei no estágio na Cozipa, ainda, não sei quem que vai conhecer o que é Cozipa, mas ela acompanha siderúrgica, pode estar no de trem, até com batão. Uh, e, e comecei a fazer programação para de microinformática para as áreas de negócio e comecei a me apaixonar. Então, o que eu diria? Eu, eu, eu não poderia ter acertado mais em tecnologia. Então, se tem uma inspiração que eu queria dar nesse momento aqui da minha carreira, que eu estou contando, é... Carreiras de tecnologia são possibilidades infinitas para mulheres também. Mais hoje do que naquela época, porque naquela época, Alan, você tinha duas ou três profissões vindas dessa, dessa disciplina. Hoje você tem infinitas é, possibilidades. Então, eu quero deixar uma inspiração e, um, e, uma, e uma mensagem de que as carreiras de tecnologia para mulheres são carreiras absolutamente cheia de oportunidade e que né, eu queria inspirar as mulheres a considerarem essas carreiras, né? São incríveis. Depois eu fui desenvolvendo isso e aí outra coisa que eu queria deixar é a interseccionalidade é muito importante, porque eu tinha tecnologia, eu tinha lógica, eu tinha desenvolvimento, mas eu quis conhecer o mundo dos negócios. E aí eu acho que foi uma combinação muito poderosa, né? porque eu apliquei a lógica, eu apliquei os conceitos de tecnologia no mundo dos negócios e isso foi me ajudando a, a me dar muitas oportunidades, que eu sou muito grata. Então, é, é isso da minha própria carreira. Do ponto de vista de onde estamos, é isso aí. Pouca evolução, é, a gente dá dois passos para frente e um para trás. E estamos no momento da história onde a gente deu um passo para trás. As uhum. mulheres perderam mais é, nas suas carreiras com a pandemia, as mulheres foram mais afetadas na jornada das suas carreiras do que a média da população, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um aprendizado. Como é que a gente não tira o olho dessa jornada é, de inclusão das mulheres, não só das mulheres, de novo, são todos os grupos, mas estamos falando de mulheres, é, na jornada, porque é importante. Então, se você olha a penetração, né, a participação de mulheres em conselho, conselho de administração, Uhum. Mas tu acha? Não... São... É de 6%, sendo que 3 vêm de empresas familiares. Estamos uhum. no começo do tornado. Voltando para a questão de tecnologia, o que a gente precisa é incentivar as mulheres a considerar a carreira de tecnologia e mudar o viés inconsciente é, dos gestores atuais, incluindo mulheres, de que não tem mulher em tecnologia. Tem, 20%. Onde elas estão? Uhum. Né? Como é que a gente puxa... Ah, elas de fato para o mercado, como é que a gente desenvolve, como é que a gente faz com que essas mulheres atinjam é, os objetivos das suas carreiras, eu, eu acho que é isso, e não vai ser é, da noite para o dia também, Alan. vamos precisar de todo mundo, porque é bom para todo mundo Com né? certeza eu, com, eu não poderia concordar mais com você Paula, eu é, uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra para um grupo de mulheres, um grupo de líderes femininas aqui da Federação do Comércio aqui no Paraná e, e aí eu Cara, como é que eu, primeiro que eu não devia nem ser convidado, né, de chamar uma mulher para fazer uma palestra para as mulheres, mas puta que que eu vou falar. E eu fiz uma palestra que cuja a, a linha condutora foi a gratidão que eu tenho pelas mulheres na minha vida. É, por todas elas, pela minha mãe, que me, que eu... Aliás, nós temos algumas é, é, caracter, mais algumas características em comum, além de ser da área de tecnologia e tal. Eu também sou descendente de português, tenho cidadania portuguesa, também cresci infância muito difícil, e também ouvi do meu pai, todo santo dia, ele me dizendo cara, a única maneira de você melhorar de vida e transformar alguma coisa é pelo estudo, é pela educação, né, e, e, e então, pelo que minha mãe me deu, pelas mulheres que tive aí já num relacionamento adulto, a minha primeira mulher, que é um, foi uma mulher sensacional na minha vida, que teve um papel determinante, que é minha amicíssima até hoje, a minha segunda mulher, que tem um papel determinante na minha vida, hoje a minha filha, Mariana, de quatro anos, que é a pessoa com quem mais eu aprendo na face da Terra, ninguém me ensina mais do que Mariana nesse planeta, pelas chefes que tive, então, é, é, é, é, eu acho que essa, essa lógica da inserção feminina, do aumento da inserção feminina, ela é determinante, né? Porque é bom demais trabalhar com mulher. A mulher consegue enxergar as coisas que nós, com essa cabeça quadradinha, né? É, que é muito típica do, do homem, né? Muito, às vezes, excessivamente racional. Pá, é, faz toda a diferença, né? é. E duas coisas aí. Que legal você compartilhar isso, Alan, porque... É, eu diria o seguinte, eu acredito que tem estilos de liderança, mesmo mulheres podem ter estilo de liderança um pouco mais diretivo, um pouco menos intuitivo. Mas eu acredito nesse estilo de liderança voltado para o ser humano, com muita empatia, é disso que a gente está falando nas organizações hoje. Então, isso é super importante. E outra coisa, você falou, puxa, as mulheres, que eu sou grata é, né, na sua vida, tudo mais. eu também sou grata a muitas mulheres, mas olha só que injustiça que a história faz. Você consegue lembrar de uma mulher? Me fala o primeiro nome de um inventor ou uma inventora que você tem em mente agora? Dez segundos. O primeiro nome não vai ser. Não consigo. Um inventor. Homem. O segundo homem é. não vai ser de um homem. O terceiro nome é vai ser. de um verdade. E a gente tem precursores é de tecnologia que são mulheres, né? Ada Lovelace foi a primeira mulher a programar um computador, né? Você Nossa. tem, né? Primeira mulher programadora, primeiro ser humano programador foi uma mulher. Então, eu acho que a justiça também não. a história não faz justiça a, história. Uhum. a, a contar todas essas histórias. Legal. Paulo, uma coisa que eu, eu, eu, a gente está mais ou menos no meio da nossa conversa, daqui a pouco já vai acabar, eu já estou triste que daqui a pouco vai acabar, porque pô, é tão bacana conversar com você. E, e por uma razão muito específica, e eu vou puxar uma frase tua que eu peguei de uma entrevista tua também para ilustrar isso, né? É, essa frase sua é, foi de uma entrevista que você concedeu, e ela diz o seguinte, abre aspas, há um momento de carreira em que todo mundo se nivela tecnicamente. E aí, o que faz a diferença é a felicidade, a energia que você põe nas coisas que faz, e isso aparece nos seus olhos, na convicção das suas falas. Fecha aspas. Por que é tão gostoso conversar com você? Porque isso transparece. Nós estamos aqui através de uma câmera e eu consigo ver o teu olho brilhando quando você fala dessas coisas, né? É... Como é que é isso uh, no dia a dia das organizações hoje? né? Porque isso até pouco tempo atrás era meio maluco falar disso. Que paixão, velho. Vai exercer tua paixão lá em outro é lugar, que é racional e tal. É, como é que você vê a evolução desse ambiente dentro das organizações na direção de se tornarem organizações mais humanas, mais conscientes dessa necessidade de dar às pessoas uma razão para que elas se engajem pela paixão, pelo coração e não só pelo intelecto? É, eu realmente acredito nisso, sabe, Alan? Que, que as pessoas contratam pelos, é, pelas habilidades técnicas, é, e o Fábio Barbosa me falou uma vez uma frase que eu adoro, que é, você contrata um, um técnico, só que junto vem um ser humano, né, você não escolhe. Né? Muito vem um ser humano. Né? Muito bom. Você é responsável por cuidar desse ser humano, cuidar do sentido de dar as condições para esse ser humano, é, florescer dentro da sua organização, e se ele é, um ele ou ela, né, esse, essa, esse ser humano, é, é o skill, a habilidade que você precisa, você precisa reter essa pessoa dentro, então as melhores, as melhores habilidades, as melhores pessoas, os melhores talentos, eles podem escolher, então você precisa cuidar desse ser humano aí dentro, então a primeira coisa que eu, que eu te diria é essa, eu acho que as organizações nos últimos anos, só nos últimos anos, perceberam que quando você contrata alguém vem um ser humano e estão olhando mais para essa coisa da empatia. Como é que eu me vejo no outro? Como é que eu começo no outro? Então a Microsoft com o, uh, com o Satya tem falado muito de empatia. Né? Hum. Como é que a gente vai usar de empatia para solucionar os problemas que vão além dos negócios no, no, no trimestre seguinte? Uh, eu acho que, por exemplo, eu olho para programas que eu estou aprendendo agora dentro da companhia, dentro do Google, fico extremamente feliz de ver que tem uma causa ali. E eu acho que os profissionais vão, vão escolher, já escolhem, é, projetos, causas. Eu, eu, onde eu passo a maior parte do meu tempo não pode ser para atingir só a meta do trimestre. Não pode ser para isso que eu vou dedicar minha vida. E as pessoas estão em busca desses projetos, sabe? Então, com isso, vem organizações que querem que tem que prover é, essa plataforma para que as pessoas construam suas missões em cima. É assim que, que eu vejo. Então, o fazer diferente, o pensamento colaborativo, construir pontes, olhar para o impacto na sociedade, Pô, tudo isso, as companhias têm mais do que um compromisso. É uma necessidade, é uma, uma questão de sobrevivência. Então, eu realmente acredito nisso, as pessoas vão ter que ser felizes ou elas vão embora. E eu quero as melhores pessoas trabalhando no meu time, então eu vou transpirar o máximo de inspiração possível, sabe? Muito bacana, muito bacana. E isso tem a ver com outro tema que eu sei que você também gosta, né? E eu queria explorar um pouco esse tema. Eu queria aproveitar a tua experiência, porque você esteve na Microsoft Uh, por um período da gestão do Satya né você pegou o período o começo dessa gestão e o Satya revolucionou a Microsoft né? se você olhar o comportamento de novo naquela linha né não é porque é bonito é porque é bom para os negócios Se você pegar o valor da ação uh, pré-Satya e o valor da ação da Microsoft hoje você percebe o quanto isso é bom para a companhia e ele fez essa transformação baseado em cultura é a escola dele, você lê o livro dele, né? é, é, e ele fala isso, né? A cultura é o que define o DNA das organizações e tal. O que, que você pode contar para a gente desse período e sobre a tua visão da importância da cultura dentro das empresas? É. Ó, vou começar com a importância da cultura, porque eu acho que a gente conceitua. conceitua né? é, o Peter Drucker já falava, né, Alan, ah, que a cultura come estratégia no café da manhã. No café da manhã. O que isso significa? Que se a cultura não suportar estratégia, você pode ter a melhor estratégia do mundo, você vai a lugar algum. Não é sustentável, você não consegue fazer um exército de pessoas executarem nada. Eu acho que o que eu vivi é, durante é, o primeiro período, né, o período ainda é, corrente da gestão do Satya, mostra isso. Acho que o Satya olhou e falou assim, a primeira pergunta que o Satya fez foi Ok, qual é o nosso papel no mundo? O que acontece se a Microsoft desaparecer? Então, ele começa do, do começo mesmo. E outra coisa que ele fala no livro dele, é o que é bom fica, o que não é tão bom para a companhia hoje, precisa ser refreshed. Então, ele teve coragem de dizer o seguinte, não é tudo que a gente uhum. faz que é bom. Né? Para uma empresa que já tinha dominado o seu modelo de negócios, já tinha sido processada pelo Departamento de Justiça americano uhum. em 98 <risos> Né? Então, eu acho que ele teve essa coragem de, é, e o livro dele fala isso, né? eu vou em busca de é, reconstruir a alma da companhia. Olha só, a empresa tem uma alma, está lá para conquistar alguma coisa, servir alguma coisa, eu acho que o Sátia teve isso. É, eu acho que ele teve muitos desafios né, internos, numa cultura pré-existente, e por isso você precisa de um líder forte, com convicção e com essa visão de futuro para trazer a coisa nova. E aí, o que, que ele fez, que eu acho que é muito importante, eu, eu vou levar de aprendizado para a minha vida por muitos e muitos anos, é, é de, fazer uma empresa deixar de ser, é, vou falar inglês, tá? Know it all, sabe tudo, para learn it all, para aprende tudo. Uhum. E aí não tem muito sorte de fazer as coisas, e aí a gente está fazendo aqui uma conversa circular, né, Alan? Que é se você não tem diversidade de pensamento, você não traz inovação e você não tem sustentabilidade nos negócios. Então, eu acho que ele teve essa coragem e realmente ele revolucionou é, a companhia, né? Com esse pensamento de é, a gente pode aprender tudo, a gente pode revisar tudo, a gente tem que reinventar a companhia no modelo de negócios. E aí ele colocou a estratégia suportada pela cultura, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. É, e é curioso e é... porque... E eu ia só complementar que é curioso porque ele usa a expressão, e você também usa essa expressão com frequência, né que é o growth mindset ou mindset de crescimento mas esse crescimento não é o crescimento necessariamente do faturamento, é o crescimento é. num contexto muito mais amplo, crescimento como um todo, de todos nós como seres humanos que fazemos parte da companhia, e da companhia como um ser que está imerso dentro de uma sociedade no qual ela tem um papel e etc. E isso é até uma dica que eu queria deixar, sabe, é, Alan? É, o que, que ele fez? Ele... Uh, sentou e fez uma parceria importante com essa professora né, de, de Stanford, que é a Carol Dweck, que escreveu esse livro, Mindset, né, que fala basicamente o seguinte, o ser humano tem dois, uh, dois tipos de mentalidade, vamos dizer, simplificando muito, dois tipos. O, que, o, o fixo, ou seja, eu já vi tudo, eu já aprendi tudo, eu não preciso mais aprender nada, esse é o meu jeito, e o meu jeito é o único jeito. Esse é um Mindset. E o outro Síndrome exemplo, de Gabriela, né? É? Paula, eu, eu, eu nasci assim, eu cresci assim, você Exatamente. sabe assim. E tem menos de 30 anos, não sabe do que a gente está falando, né? Mas teve uma Exato. novela lá atrás, que era a Gabriela, que tinha uma música. Eu nasci assim, eu cresci assim, você Sonia Braga, assim. né? Sonia Braga. Exatamente. É. E, e, e a outra mentalidade, a mentalidade de, pô, eu posso aprender tudo. E aí vem o conceito, Alan, que eu acho que a gente pode aplicar para o... Eu queria falar disso até, é, do... do a, do treinar novas habilidades, que é eu posso aprender tudo, portanto eu posso ter uma vida de aprendizados, uma vida de projetos novos, né? E aí você se treina, não? Agora eu vou aprender tal habilidade. Eu posso ser médico aos 50 anos? Pode, pode. Eu posso aprender é, sobre é, cientista, ser um cientista de dados aos 50 anos? Pode. E antes nada. Né? nada podia, então eu acho incrível essa mentalidade que a gente tem, e a necessidade, né Alan? porque uma parte importante da força de trabalho que a gente tem hoje, não está preparada para lidar com os desafios da tecnologia no nível que a gente tem hoje nas organizações, então é, é, é, é bênção e, e, e maldição, a gente vai ter que tra trazer isso tudo para uma grande bênção, vai ser é um desafio. Fantástico, fantástico. Paulo, eu queria... Você tocou num, num tema aí que é até delicado, né? A Microsoft, lá atrás, que foi processada pelo departamento de Estado e tal. E se a gente trouxer essa realidade para os dias de hoje, né? É, você hoje está numa empresa que, de certa forma, passa por isso em alguns momentos. E você esteve em empresas que também estão passando por isso, né? É. Microsoft, Facebook, Apple, etc. e tal. E, e, e, na verdade, eu não quero explorar esse lado, pelo contrário. Eu quero só usar esse lado para ilustrar o seguinte. Essas empresas só viram... É, é... Janela, né? Aonde as pessoas tacam pedras, pela sua competência de fazer algo muito bem feito. Né? Uhum. São empresas que começaram do nada e se transformaram em gigantes né, do, do mundo corporativo. E você passou por essa empresa, passou por Microsoft, você passou por Microsoft, você passou pelo Facebook, passou pela Apple, hoje está no Google. Se você, no, na sua próxima etapa, passar pela Amazon, você fechou né, o Golden Circle aí, não falta mais nada. Uhum. É, eu queria te ouvir assim. O que é que essas empresas têm de especial, Paulo? Porque elas são fantásticas. O que, é. que elas têm em comum? Né? O que você pode destacar? É assim, puxa, eu percebo que algo que elas têm em comum é isso ou aquela outra característica e tal. É, Olha, eu acho que... Primeiro, puxa, que privilégio. É, eu, eu, eu realmente reconheço o privilégio que eu tenho tido na minha, na minha carreira é, de fazer parte dessas grandes empresas, e eu acho que eu vou falar uma coisa muito infantil agora, mas que eu acredito. É assim do me Homem-Aranha, sabe, Com O power comes great responsibility. Perfeito eu trago para mim. Então, é uma grande responsabilidade também. Já, já é, dizia o Uncle Ben, né? Já dizia Uncle ben. o Uncle Ben, é isso aí. É, a gente está muito poético, mas eu diria o seguinte, que é, essas empresas é, mudaram o mundo, e elas continuam sonhando em mudar o mundo através do impacto dos seus projetos. Então, assim, eu estou no Google e eu te diria hoje o seguinte, eu não vejo o mundo sem o Google. Eu não vejo o um mundo sem inteligência artificial, eu não vejo o um mundo voltar para o que a gente, né, da época que a gente não tinha acesso a essas tecnologias. Então, o que eu acho que essas empresas têm em comum é, é, é a resolução, é a vontade de mudar o mundo resolvendo grandes problemas, grandes desafios. Né? Por exemplo, a missão do Google é, é democratizar o acesso a toda a informação do mundo. Isso é um problema super complexo de resolver. Foi resolvido, agora, né, como é que isso vira O próximo passo, que é trazer é, é, bem-estar, trazer educação, trazer acesso de oportunidade, depois de ter, de ter dado acesso à informação. Então, eu acho que essas grandes empresas é, têm grandes ambições. Né, para a sociedade atual, e com isso, obviamente, vão ter grandes responsabilidades nessa é, sociedade moderna. Eu acho que a gente vai ter boas e profundas discussões sobre o que é o futuro da internet, sobre o que é o futuro do acesso com igualdade de oportunidade para todo mundo. tal. Então, eu sou apaixonada pelo impacto da tecnologia na sociedade. A gente começou aí, né, Alan? E eu acho que essas empresas têm um grande papel aí. Eu quero crer que a gente vai equilibrar todas as forças Uh, para continuar tendo essa inovação, que tem sido fenomenal. Olha, olha onde a gente está. O, o século XX foi incrível. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? O pessoal então, da Singularity eu... University fala isso, né? o, o Diamandes e todo o pessoal lá, que nós estamos numa época, talvez a época mais extraordinária da humanidade para estar vivos, né? porque a capacidade é. que nós temos de, de dispor de recursos é, praticamente ilimitados, né? esse é o um exemplo que eles usam, um menino pobre na periferia de Bombaim com um telefone celular conectado à rede 4 ou 5G, ele tem acesso aos mesmos recursos que o um engenheiro da NASA, né? Exatamente. Então, a possibilidade de se criar num um ambiente como esse é quase que infinita, né? Isso é maravilhoso, porque é a é abundância, é o conceito da abundância que eles falam, né? A gente vive num mundo de abundância. A única coisa que a gente precisa ter certeza é que todo mundo tem acesso. Todo mundo a... vai ter acesso, perfeito. Por isso que eu acho que, por, por exemplo, né, o, o, eu faço parte do conselho consultivo da, da Gerando Falcões, e tem uma coisa que uh, o fundador, que é o Eduardo Lira, o Edu Lira fala, eu quero mandar a favela para o museu antes do Elon Musk chegar em Marte. <risos> Ótimo. Eu acho que é esse tipo de visão que a gente precisa ter. Sonhar grande para o lado social, de impacto social, como a gente sonha grande para os projetos altamente revolucionários. Então, eu, eu, eu quero deixar também essa, essa inspiração. Como é que a gente continua usando? E no Brasil, sabe, Alan? A gente precisa pegar isso aqui no Brasil e fazer, porque a gente tem tanta capacidade, a gente tem capacidade de inovação, é. a gente tem ecossistemas, a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem a, a centros de excelência de educação de ponta, vamos precisar pensar é, numa política de Estado. Concordo com você, em grau, gênero número, Paulo. A gente está caminhando para o final. Infelizmente, estou tristíssimo, eu quero já deixar marcado uma segunda edição, para a gente passar claro. mais uma hora conversando. É, antes da gente encerrar, é, eu, eu queria te pedir para compartilhar com quem está nos assistindo, né, é, qual foi ou quais foram né, o seu maior aprendizado como executiva nessa trajetória inspiradora né, e, e que dica você teria, assim, muito concreta, né, para deixar... É, para inspirar principalmente as mulheres que estão nos escutando agora e que nós precisamos dessas mulheres cada vez mais olhando para carreiras carreira de tecnologia, porque essa visão delas cada vez mais vai mudar o mundo. Aliás, como você tem ajudado a mudar, né, Paula? É, um pouquinho só. Olha, <risos> eu, eu acho que me, meus maiores aprendizados, é, o que eu estou falando aqui, contado, né, em palavras, Alan, parece perfeito, parece é, ter sido uma jornada impecável, e não é. Né, tem muitos... É, picos e vales, tem muitos aprendizados e a gente precisa desenvolver, acho que dois conceitos, né, um é a resiliência, né, é aprender, levantou, mas o outro, eu amo esse conceito de plasticidade, né, que é você precisa ir se moldando, uh, para ir navegando uh, uh, diante dos seus desafios, então, é possível, então a mensagem que eu quero deixar é ser flexível e resistente, né, não é uma jornada sem obstáculos, tem muitos, é, ninguém faz nada sozinho, eu não fiz nada sozinho. eu tenho uma rede de apoio impressionante, incrível aqui com a família, né, com os meus amigos. Então, tem que ter apoio, tem que dividir, compartilhar. É, e o último que eu quero dizer é o seguinte, as mulheres têm é, como traço, de, até fisiológico, um senso de confiança menor do que a média. Então, as mulheres precisam acreditar que dá, que você não precisa fazer escolhas... É, importantes na vida. Ah, eu tenho uma carreira ou uma família, né? ou eu tenho uma carreira, ou eu tenho... Não, não precisa ser ou, pode ser e. Cabe. Dá um pouco de trabalho, mas dá. Fantástico, fantástico. <risos> e, e eu vou corroborar isso que você acabou de falar, porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa, e eu, eu ia puxar esse tema quando você falou sobre isso e acabou passando, mas eu vou voltar a ele. né? É, você falou que a pandemia afetou as mulheres de uma maneira mais significativa do que os homens. Isso é, é uma verdade absoluta. E eu vejo isso aqui em casa. Somos eu e minha mulher que trabalha, gerente de marketing de um banco, e, e nós temos uma filha de quatro anos. E por mais que eu, muitas vezes, me voluntarie para Mariana, Mariana que é mãe. E por quê, né? Porque vocês são mãe. E, e isso é um é, é, é o presente mais maravilhoso né de, a gente pode imaginar mas ao mesmo tempo é um karma, porque a, a filha quer é a mãe eu vou lá não Mariana vem aqui papai não é, e assim e ela tá aqui tendo que atender Mariana e tendo que dar conta de todas as atividades dela profissionais com a mesma maestria que sempre e como você disse tá fazendo isso com o pé nas costas eu não teria essa capacidade de jeito nenhum, e eu... essa é mais uma das razões pelas quais eu admiro tanto as mulheres da minha vida, pelas quais eu admiro tanto uma profissional como você, Paulo. estou muito é. feliz de ter tido esse papo aqui contigo eu também, muito feliz e, Sim, parabéns pelo projeto e foi um prazer estar aqui obrigada muito bacana, obrigado pessoal, obrigado por ter estado com a gente, um forte abraço, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, até a próxima